Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e para quem não me conhece, eu vou contar um pouquinho aqui de como foi aí esses meus processos evolutivos até chegar aqui no Quantum Coach Club. O meu caminho foi árduo, foi bastante difícil. Eu não nasci de uma família rica, próspera, abundante. Eu tive que batalhar por tudo isso. Nasci de uma família simples, meus pais batalharam muito para nos dar o necessário. Como todo ser humano, tive vários, várias lutas, várias provas. Hoje eu entendo que essas provas foram muito, muito maravilhosas para mim. Eu as peguei como tesouro e trouxe buscando o meu melhor em tudo. Toda a dificuldade que eu tive, peguei como preciso melhorar o meu eu. Então assim, hoje o que eu falo para as pessoas, para os meus alunos do coach é que aproveite esses medos, aproveite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 preciso seguir exatamente hoje, que eu sei, uh, esse caminho, eu não preciso seguir o que meus pais me ensinaram. A gente tá aqui para ser uma evolução melhorada deles. Então a gente honra o que recebeu deles e passa adiante fazendo melhor com que eles nos deram, mas evoluindo, né? Que a gente não estagne ali. Então assim, existem padrões e padrões e padrões que estão dentro da gente. Foram traumas, foram sombras que foram criadas, mas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 a vida das pessoas, porque a competição começa quando você começa a fazer o que todo mundo está fazendo. Então, eu, no meu paradigma da vida, eu comecei a fazer tudo que ninguém estava fazendo. Ah, tem mulher nenhuma fazendo isso, ok, eu vou fazer, eu vou testar. Comecei a testar, a fazer tudo o que ninguém estava fazendo. Ah, mas Bitcoin. Bitcoin é uma coisa que eu amo, que só me trouxe benefícios, que foi magnífico para mim, está sendo e continua sendo e sempre será, porque eu acredito nisso. Então, eu acreditei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 Você veio pra ser você. E aí? Quem que você tá sendo? Deixa aqui nos comentários qual que é a maior dificuldade que você tá tendo agora, neste momento na sua vida, que eu vou tentar fazer um vídeo. O próximo vídeo vai ser pra ajudar vocês aqui, pra que a gente juntos é, possamos equilibrar o nosso eu, ser esse ser completo. Se alguém tá comigo, overflow, transborda. Se eu tô sozinha, eu tô completo. Quem tá completo, não migalha nada, tá?